Meu nome é Paulo Barros, na verdade, Paulo Roberto Barros Braga. Sou carnavalista da Tijuca desde 2004. A minha relação com os Estados Unidos ela vem desde muito novo. É, eu lembro que eu tinha por volta de 15, 16 anos, e o meu sonho era fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Eu fui comissário de bordo, trabalhei 14 anos na extinta Varig. Voei e conheci praticamente o mundo inteiro por conta dessa, dessa profissão. meu primeiro voo, inclusive, foi para Los Angeles, foi quando eu tive o primeiro contato físico né, e cultural com os Estados Unidos. Só que o carnaval sempre foi a minha paixão e decidi abandonar a aviação para me dedicar ao carnaval. E desde então eu acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu já fui é, é, para a América, para os Estados Unidos, Miami, Los Angeles, Nova York, que aliás é um para mim é uma fonte de inspiração principalmente quando a gente está falando de é, Orlando nos parques a gente tem é, uma inspiração infinita de arte né de, de modernidade de tecnologia toda vez que eu vou aos Estados Unidos e que eu vou a Orlando eu sempre vejo e enxergo coisas novas e para mim é, trabalhando com carnaval isso é até hoje fundamental na minha história e na minha carreira.